E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre uma plataforma Que eu já falei várias vezes dela aqui no canal, mas não fiz nenhum vídeo específico sobre ela É uma das duas que eu estou utilizando É, é Sport Marketing, então vamos direto ao assunto aqui É Sport Marketing é simplesmente uma plataforma Onde você pode apostar em várias casas em um só lugar. Você já vê aqui algumas casas, né? Tem as casas asiáticas, as mais conhecidas aí, esbelbet, PINACLE, outras não tão conhecidas como a SingleBET, um, BET ISN, IBCBET e por aí vai. E tem as bolsas de apostas ou intercâmbio é, como a BETFAIR, MATBOOK e a BETDAC. <tos> então, através aqui da Sport Marketing, você consegue apostar em todas essas casas selecionadas aqui é outra vantagem também que a Sport Market oferece são as odds né são odds muito boas é exatamente porque são casas asiáticas e casas asiáticas geralmente ap é, apresentam odds boas então para quem já está acostumado a trabalhar com casas asiáticas talvez não sinta tanta diferença né tem outras casas asiáticas também que geralmente não utilizamos que também pode acrescentar aí algo para quem faz aposta em relação a, a odds altas, odds melhores. Um ponto negativo aqui da plataforma é que não é possível apostar em lei Você só aposta em back. Então, para quem está acostumado a apostar aí na, na Betfair, em lei aqui não é possível fazer isso. Se você tiver uma conta comum, uma conta é, como essa aqui que eu tenho, onde eu posso apostar em várias casas, ao mesmo tempo. Mas aqui na Sport Market você também pode pedir uma conta individual para cada casa. É, dessa maneira você poderá apostar em lei, por exemplo, você pode pedir uma conta apenas para Betfair. Você terá uma conta aqui dentro mesmo da sua conta Sport Market individualmente na Betfair. Dessa maneira você vai conseguir apostar em todos os mercados da Betfair, incluindo lei. Isso também serve para Matchbook. E para a BetDAC. É, outra coisa boa aqui também da Market é que você pode pedir uma conta demo para você testar e ver como é o funcionamento. Eu não sei qual é o período da conta demo, mas deve ser aí. Eu não sei se é tempo aberto. Geralmente é, eu já peguei algumas que eles não dão prazo. Você pode testar o quanto quiser, mas não é, muito, não é necessário muito tempo para testar é, alguma plataforma. Algumas outras plataformas que eu já testei deram apenas 24 horas. Mas é tempo suficiente para você fazer um teste e ver como funciona. Mas é, é muito fácil, não tem complicação nenhuma. Então, quando você for criar a sua conta aqui na Sport Market, o link está aí na descrição, é recomendado que você valide a sua conta assim que criá-la. É, eu faço isso em todas as casas de apostas e aqui também em plataformas eu fiz o mesmo. Faço o mesmo e fiz o mesmo aqui na Sport Market. Você entra em contato com eles, pode ser aqui no chat ou aqui em contatos, informando que você quer validar sua conta. É a primeira coisa que eu costumo fazer, envio todos os documentos. E só depois de validar a conta é que eu faço o depósito. Inclusive, é, o depósito mínimo aqui é de 250 dólares ou a moeda que você escolher. Você pode depositar através da Bitcoin, e agora eles acrescentaram Ecopace. São as duas formas que eu já utilizei: Bitcoin e Ecopace. Agora eu só utilizo Ecopace, que para mim ficou muito mais fácil. Se você não sabe, não tem crédito Ecopace, você pode comprar na Mister Money. É um dos lugares que eu costumo comprar. Por isso eu indico: link também está na descrição. Aqui tem Screw e Neteller, mas para brasileiros, nenhuma dessas duas opções funciona. Não está disponível para o Brasil. Tem essa outra aqui, transferência bancária, mas essa eu nunca utilizei ainda. Inclusive que diz que não há taxas para esse tipo de transferência. Mas é, é o único método que eu não utilizaria aqui, porque eu prefiro ecopays mesmo cobrando taxa. Inclusive a taxa aqui, para depósito e também para retirada, é de 1%, sendo o mínimo de, de 10 dólares. Então se você... Depositar aí o um mínimo de 250, você vai ter na sua conta 240, que é o mínimo é de 10 dólares. Por isso seria melhor depositar mil de uma só vez. Porque assim você vai estar pagando 1%, 1% que é igual a 10 dólares. Muito melhor do que você fazer vários depósitos e assim irá pagar mais. Mas enfim, aí vai de cada um. Também tem outras taxas aqui, comissões, que eu vou mostrar aqui. São as taxas e comissões pagas quando você faz aposta em algumas casas. Como, por exemplo, nós estamos acostumados a apostar na Betfair e pagar uma comissão de 6,5%. Aqui a, a comissão é menor, a comissão é de apenas 2,3% na Betfair. E aí você vê os outros valores: BetDAC 1,2%. Matchbook 1.8 e alguma e a única casa aqui que também cobra comissão por aposta é a GA 288, 0.5% por, por aposta. Todas as outras casas não cobram aposta nenhuma. Bom, é, aqui não diz, ou pelo menos eu não procurei saber, se essa comissão é apenas quando vence. Eu acredito que não, eu acredito que essa comissão é quando vence e quando perde também. Mas enfim, é uma dúvida, é uma questão que eu não tenho resposta aqui, mas simplesmente você pode perguntar aí no chat ou enviar um e-mail para eles eu não tenho essa resposta aqui agora. Bom, então agora que nós já sabemos aí das comissões, né, que você vai pagar 1% toda vez que depositar, um mínimo de 10 dólares, você sabe que as comissões que você vai pagar quando você apostar, Uh, depois disso tudo aqui você vai simplesmente criar sua conta aqui na Sport Market. Você vai, como eu falei, você vai abrir sua conta e verificar ela. Depois de você abrir sua conta e verificar, você vai vir aqui em Pro e também criar uma conta. Você cria uma conta dentro da conta que você já tem. Que no caso você vai ter uma conta na Sport Market e vai criar aqui na seção Pro, na Sport Market Pro. Porque aonde você vai apostar, você vai precisar dessa conta aqui. Depois de você criar sua conta, eles vão te dar um login para você. Aliás, você mesmo vai criar o seu login para fazer é, as suas apostas aqui na Sport Market Pro. Então, para apostar você vai vir aqui na Sport Market em minha conta e escolhe aqui a forma que você quer depositar. Eu de agora em diante irei depositar através de Eco Aqui já informa o mínimo é de 250 ao máximo de 10 mil. E você é só seguir aqui o procedimento e você vai depositar na, na Sport Market através da Ecopays aqui nesse exemplo. Depois de depositar aqui o seu saldo, aqui em saldo o balanço principal, irá aparecer o seu saldo. Digamos, depositei de 250 vai aparecer aqui 240 já descontado a taxa. Então você precisa pegar esse saldo e transferir ele aqui para a conta pró, PRO, para o balanço PRO. Transferir muito fácil também. Você vem aqui em transferir transferir e é, coloca que é de onde você vai enviar o dinheiro, né? Que no caso é da conta principal e enviar para a conta pro. Então, basta você ter algum saldo e fará isso depois que você enviou para a conta pro. Pronto, você já pode começar a apostar. Agora, vamos ver como funciona aqui as apostas. Então, primeira coisa aqui que eu diria para você modificar se quiser. Aqui, como você vê, eu estou na visão é, na visão asiática aqui do site, mas também tem outra visão. Esse aqui não é o padrão, eu modifiquei aqui agora. Você pode mudar a visão para a europeia, que é o padrão. Tem outras configurações aqui também, que você pode mudar o tema, é, as odds, etc. Vamos agora dar uma olhada aqui em configurações principais. Você clica aqui em settings. E daí também você pode mudar aqui a visão, da mesma forma que você muda lá. Mas tem outras configurações mais importantes aqui. É, quando você abrir aqui a primeira vez, algumas estarão desmarcadas. Inclusive até no futebol mesmo aqui, em Draw Non-Bet, estará desmarcadas. Por isso é importante você vir aqui e marcar todos os quadrados que você quer. Todas as opções, né, melhor dizendo, que você quer utilizar aqui. Tem outras opções aí também, mas eu, ao menos que você realmente saiba o que está fazendo, eu não recomendo é, utilizar. Recomendo apenas para marcar aqui as opções que muitas estarão desmarcadas. E por isso você não irá encontrar o mercado lá se elas estiverem desmarcadas aqui. Além disso também, a única outra coisa que eu mudei aqui, a única outra função que eu mudei foi essa última, que é o tempo é, de inspiração da aposta Geralmente eu deixo é, só 5 segundos Por padrão é 20 segundos Mas eu deixo 5 segundos apenas Você vai entender o que é Aquele tempo ali é, Agora mesmo aqui Quando eu for explicar nas apostas Bom, essas são as configurações aí simples Vamos dar uma olhada agora nos esportes Você clicando aqui ó, no uh, Na lateral esquerda aqui, né, No menu da lateral esquerda Temos aqui futebol é o, o tempo todo Temos apenas o primeiro tempo E até extra time Temos aqui também Aí temos corners Depois temos uh, tênis, basquete, futebol americano, beisebol é, Hockey sobre o gelo, cri cricket E de vez em quando Quando, quando tem MMA Algumas lutas Aparece aqui também Então esses são os esportes Que você poderá apostar aqui Agora vamos dar uma olhada aqui Sobre como apostar então, primeiramente, você vê aqui como é colocado os mercados, né? É... Para quem aposta em casas asiáticas, não terá problema nenhum com essa visão aqui. Já está muito acostumado. Então, primeiramente, olhando aqui em cima aqui, ó, já indica o que significa cada coluna. Então, a primeira aqui é, é o tempo, né? Time, tá em inglês, logicamente. Ah, depois tem a descrição que é o nome do torneio, nome dos times, o esporte. É, aqui no caso é futebol, mas no caso aqui é o esporte, vai mostrar apenas se é full time, né? Ou é, se é apenas o primeiro tempo, porque você vai escolher o esporte aqui do lado esquerdo. Aí temos o placar, depois começamos a aposta 1x2, que é o time 1, um empate segundo time, e por aí vai. Handicap também no x2, handicap over-under. Enfim, para quem está acostumado a apostar, não vai ter problema nenhum. É bem fácil, você pode arrastar aqui a barra para a lateral para ver mais apostas. Clicando aqui no sinal de mais, se tiver mais opções, irá aparecer. E por aí vai. Você pode clicar no X para sumir com essas apostas aqui. Ou também marcar como favorito, provavelmente para que ela fique aqui no topo. Então vamos ver aqui é, como apostar. Bom, você vê que eu abrindo o Over 4.5%. É, você vê que eu posso fechar e abrir aqui de novo a hora que eu quiser. Eu tenho outras opções. Se eu quiser apostar no Over, and, no Over 4, eu venho aqui, aqui em cima e clico sobre ele para mim abrir ele também. Então vamos ver como faz para apostar aqui. Ah, você vê aqui Over. 4.5 e aqui você vê aquele tempo que eu falei lá de 5 segundos. O padrão é 20 segundos, mas eu costumo deixar apenas 5 segundos. Isso aqui significa o seguinte, eu vou colocar minha aposta aqui. Se em 5 segundos a minha aposta não for correspondida, é, ela irá desaparecer. Eu não costumo deixar mais do que 5 segundos, porque eu quero fazer minha aposta agora. Né? Nas casas, geralmente, é o tempo para aposta é de 10 a 20 segundos. Então, enfim, geralmente eu deixo 5 segundos padrão mesmo, porque eu vou fazer minha aposta agora, não vou deixar para depois. E é dessa forma que eu faço. Deixa eu abrir outro lugar aqui, porque eu estou vendo que aqui tem poucas opções de casas Eu quero um jogo aqui onde tem muitas opções. Ah, esse aqui já tem mais opções, não muitas, mas tem. Então você está vendo aqui onde eu posso colocar minha aposta. E aqui já tem indicado o máximo, que seria 4.491 dólares e o mínimo. 10 dólares ah, para fazer a aposta é muito simples eu venho aqui embaixo e escolho aonde eu quero apostar sempre eu vou escolher a aposta maior a odds maior né? isso é normal depois de escolher a odds basta colocar aqui o valor digamos que eu fosse apostar 400 não tenho 400 logicamente por isso apareceu aqui que eu não tenho crédito e depois de colocar o crédito depois de colocar ali o valor da aposta basta clicar aqui para fazer a aposta então essa é a visão asiática, tem a visão europeia também, que é geralmente a que eu costumo utilizar. E que por padrão já vem ela, vou modificar aqui, vamos ver como que vai ficar. Pronto, essa é a visão europeia. Vamos pegar, vou pegar um handicap aqui qualquer. Aqui você vê que já a maneira de apresentar aqui é um pouco diferente. Já fica lado a lado os handicaps, muito fácil também fechar aqui e abrir o handicap que eu quiser para trabalhar. Então aqui sempre abreviado BetDAC, BF é a Betfair, IBC, ISN, SBO é SBO e por aí vai. Você vê que em cima tem o um valor máximo que eu posso apostar, embaixo a odds. Então cliquei aqui, vou lá e coloco o valor que eu quero apostar. Ok? Digamos aqui se eu escolher uma odds abaixo, como eu escolhi aqui 1.69. E aqui temos, temos odds maiores. 1.83 é a maior. Então, é, quando você aposta aqui na Sport Market numa odds menor, ela coloca sua aposta na maior odds disponível aqui, que é 1.83. Isso é bom, né? Porque no momento aqui, digamos, eu estou fazendo a aposta em 1.83 e tem uma mudança brusca, digamos, vai lá para 1.90 aqui na ISN. Então, ela vai fazer a aposta na maior odds que tiver disponível aqui no momento. Agora, a questão, como fazer a aposta aqui? É, aqui diz que o mínimo, mostra que o mínimo é 10 dólares Mas na verdade, a regra da casa aqui diz que você pode apostar é, No mínimo você tem que apostar 25 dólares Não pode ser uma aposta menor do que isso E para a Pinacle a regra é diferente Ela não está aparecendo aqui em nenhum, em nenhum jogos desses aqui Geralmente ela aparece na, com a abreviação PIN é, Para apostar na Pinacle o valor é diferente Não é 25 dólares não o valor mínimo é 50 dólares, ou se a odds estiver abaixo de 2, tem que ser um valor que dará um lucro de no mínimo 50 dólares. Por exemplo, se a odds aqui estivesse de 1.50 na pinnacle você teria que apostar 100 dólares, que renderia 50 dólares. Então, ou você aposta 50 dólares quando a odds está acima de 2, ou você aposta um valor que renda o lucro é, de 50 dólares. Resumindo, você tem que apostar na Pinaco um valor que renda de lucro, no mínimo, 50 dólares, ok? Para ficar mais fácil de entender. Bom, então é simplesmente assim que faz as apostas aqui na Sport Market. não tem segredo nenhum. Depois de feita a sua aposta, você vem aqui em ordens abertas e vê aí quais as apostas que você tem aberto. Em history você vê aí as, as suas apostas, suas apostas efetuadas aí, seus seus ganhos, seus lucros. Uma vez que você tem um saldo aqui que você queira tirar, você volta aqui na Sport Market e é, vai, em trans, vai em retirar e pede a sua retirada. Mas antes disso você tem que transferir do balanço principal para aliás, do Pro, balanço Pro para o balanço principal depois de ter feito isso você vai em retirar e você sempre faz a retirada pelo método que você utilizou para depositar então você usa usou bitcoins você retira por bitcoins se usou é ecopace, você retira por ecopays e assim vai simples assim então esse aqui é a Sport Market que eu queria mostrar e como ela funciona e tudo mais e para aqueles que gostam de trabalhar em lei tem uma outra plataforma que eu vou fazer um vídeo sobre ela onde você pode trabalhar unicamente na, na Betfair, na verdade ela é um espelho da Betfair, né? tem odds iguais a Betfair e, vo, e volume, etc. E nessa outra plataforma você pode utilizar a lei. Aqui para você utilizar a lei, como eu disse no começo, você tem que pedir uma conta individual, e nessa conta individual o depósito mínimo é de 500 dólares. Nessa outra plataforma o depósito mínimo é apenas de 25 euros. Então é isso que eu tinha para falar sobre a Sport Market e até o próximo vídeo.